Olá, pessoal! Você já ouviu falar no sinal de Romberg? Este é um teste neurológico muito importante para avaliar o equilíbrio e a propriocepção de um indivíduo. O sinal de Romberg é realizado pedindo-se ao paciente que fique em pé com os pés juntos e os olhos fechados por cerca de 30 segundos. Em indivíduos com um sistema nervoso central saudável, esse teste resulta em um equilíbrio estável. No entanto, em pacientes com lesões ou danos neurológicos, esse teste pode resultar em instabilidade e perda de equilíbrio. Esse sinal é um importante indicador de possíveis problemas neurológicos, como lesões cerebrais, neuropatias periféricas, ataxias e outras doenças neurológicas que afetam o equilíbrio e a propriocepção. Por isso, é frequentemente utilizado por médicos e profissionais da saúde para diagnosticar e monitorar o progresso dessas condições. É importante lembrar que o sinal de Romberg não é um diagnóstico por si só, mas sim um indicador de possíveis problemas neurológicos. Caso você apresente algum sintoma neurológico, é fundamental procurar um profissional qualificado para avaliar sua condição e indicar o melhor tratamento para você. Então, se você deseja aprender mais sobre psicopatologia e se destacar no mercado de trabalho, então temos a solução perfeita para você.